Uh, e esse é um dos nossos maiores objetivos também, tentar levar essa consciência para a sociedade, que muitas vezes, uh, no dia a dia, a gente acaba não pensando nisso.